Acabou minhas balas, né? So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The rite that's about to begin at this tower okay. endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. ritual. É terrorism. terrorismo. Não é isso uma palavra popular word these days? Not to worry. Não se preocupe. Nós preparamos um ritual especial para você. Toma! Ufa! <risos> Mas já é uma parte Tensa assim, não deu nem tempo de me mim... Será que eu esqueci de passar por um save? Acho que não, hein Então vamos com o que tenho, né? Tô tendo que economizar bala, né, gente? Na perninha. Vai morrer com facada na perninha. É... Muitos dardos explosivos. Vai mais, puxa mais, calma aí, gente. Deixa eu matar aquele porra logo ali. Sabia que eles iam chegar aqui. Vamos pra cá, mas não é pra cá. Então vamos puxar a alavanca mais uma vez. Treta Vamos subir Pronto Vamos Mano, eu vou usar a... Essa erva só o pó. Vamos. Desculpa aí, gente, que acabou ac... ah, a. Já parado de gravar. Puta que pariu, eu vou morrer. Puta que pariu. Morri Não morri? Calma Nossa senhora, eu tô só o pó, gente Não! Ah! Vamos lá tentar de novo. Gente, mal começou. Eu vou morrer cinquenta e cinco vezes. Vamos lá. O oh, saco Vou fogo nele de novo Nossa senhora, gente, que nojo Sou muito ruim Nossa senhora, eu tô só o pó Pronto, agora a gente pode fazer aquela combinação marota Uou, que delícia Tá, agora pra mim ir pra lá, eu vou ter que subir. Opa, tem algum presentinho aqui pra mim. Ah, é um bracelete. Ah, serve. Vamos embora. Mais em cima, né? É. Que treta. some rare what are you buying nine thank you tem mais alguma coisa não vender munição que ninguém usa essa merda thank you tá agora vamos ver coroa do rei ainda falta uma parte ah e eu já completei então pera is that Thank you. Is that all? <risos> e spin Is that? Vamos fazer a combinação master. É. Tá, é só isso. Agora vamos ganhar muito, muito dinheiro. Tipo muito dinheiro mesmo. Ah. Ah. Aqui ainda falta uma pérola. A gente tá rico. What Por favor, me diga que você tem ervinha. Ele tem. Isso. Ele tem mais you. Calma aí. Bala de rifle, munição de magnum... Não. Munição de magnum, eu já vou carregar agora. Ok. Ah, aqui eu tenho bastante bala de pistola, tá... Bom, mas eu vou acabar com o lazar do jeito bem lixo, tá gente? Vamos acabar com ele agora, dá tempo. I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will, Mr. Kennedy. masters yes after this there'll be one less to worry about pode tu se just like fashion instalar vista bb Tchau, Salazar Tcham, baram, baram. Vamos pegar itens Itens Eita, porra, cem bala de metranca Cinquenta mil pesetas e Isso, munição, é isso que eu quero. Descendo. merchante. é muito fácil, tá? Oba, obrigado pelas balas. Vamos vender esses, essas TMP que ninguém usa. Especial. Aumente o poder de fogo acima do limite da arma. Uh. O que, que o especial faz? Aumente o poder de fogo acima do limite da arma. Também. Hum. A Broken Butterfly ainda falta dois upgrades pra mim poder dar o especial. O lançador de mina eu já posso pôr o especial agora Não, não posso Então vamos pra é essa a arma, arma? <risos> Yeah Agora minha headline nine está boladona Muito boladona Acabou né Olha que bolada Olha que bolado Pam, pam, pam. É do final do capítulo. Hum. Hum. Eita. Need a ride, Handsome? Okay. Acabou. Bom, então é isso gente, espero que tenham gostado desse vídeo Deem like, favorito se inscrevam no canal Comente é, Se vocês quiserem mandar ideias de jogos que eu posso jogar Pode deixar nos comentários Ou mandar o e-mail que tá lá na descrição E então é isso gente Até o próximo vídeo Então pessoal Falou